Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk. Hoje nós vamos falar de um livro super legal e obrigatório para quem quer estudar Tolkien. Hoje nós vamos fazer uma resenha do livro O Atlas da Terra-média. Pessoal, eu fiz só esse pequeno enxerto aqui porque eu esqueci de comentar quem tinha pedido esse, esse vídeo aqui para gente. Então quem pediu esse vídeo foi o Rômulo Camargo, que queria saber das mudanças geográficas que a gente teve na Terra-média. Também quem pediu foi a Lena Moura, e o nosso amigo Fábio Costa. Pessoal, esse vídeo é para vocês. Tá? Eu estava sem internet quando fui fazer a edição e aí eu não consegui pegar o nome de vocês. Eu não vou fazer tudo que o Romulo queria ainda, eh, todas as mudanças, mas aqui eu vou mostrar pelo menos a mudança da Primeira, Segunda e Terceira Era. E o resto o Atlas vai falar para vocês. O Atlas da Terra-Média foi um livro idealizado e feito pela cartógrafa americana Karen Wynne Fonsted. Eu já tinha falado dela lá no TT 21, das Dicas Parte 1. Eu já tinha falado um pouquinho, mas hoje é um vídeo só sobre ela. É, no Atlas da Terra-média ela faz uma grande análise, né, com, com muitas ilustrações profissionais, do solo, da vegetação, do relevo e todas grandes, as grandes questões que envolvem os caminhos que a gente tem nas aventuras da Terra-média. Né? Além disso também, a Karen é famosa por ter feito é, muitos mapas de diversos outros mundos de fantasia, não só da Terra-média, mas definitivamente o Atlas da Terra-média lançado em 1981 nos Estados Unidos e na Inglaterra, é o mais famoso trabalho da cartógrafa. O Atlas lançado em 1981 contava com informações contidas dentro do Hobbit, do Senhor dos Anéis e da Silmarillion. Acontece que em 91, com o lançamento de a maior parte dos volumes do History of Middle-earth, do Home, muitas coisas tiveram que ser adequadas. E aí, em 91, saiu a segunda edição. E já em 2001, nós tivemos a terceira e última edição, com pequenos ajustes ligados aos últimos volumes do History of Middle-earth, que foram feitos após o lançamento da segunda edição. A Karen Wynne ela se formou pela Universidade de Oklahoma e depois lecionou na cadeira de cartografia na Universidade de Wisconsin. Ela nasceu em 1945 e morreu em 2005. Morreu muito nova, morreu com 59 anos. Ela foi vítima de um câncer. Mas eu acredito que hoje ela está vivendo lá nas terras que ela desenhou e deixou aqui para a gente se deliciar e estudar. O mais gostoso de ler esse livro é que você vê que ele é um livro feito por um fã. A Kierkegaard era uma grande fã do trabalho do Tolkien. Então, na, logo na introdução, a gente encontra ela agradecendo a Universidade de Marquette, que a gente já citou aqui. Se vocês lembram, no vídeo das, das Curiosidades, né, do Top 20 das Curiosidades do Hobbit, a gente falou de algumas coisas que a gente só encontraria em universidades. né? Uma delas é a Universidade de Marquette que deu muitos dados importantes para a Karen fazer o Atlas. Então, na introdução, ela agradece a Universidade do Marquette, agradece ao Christopher Tolkien pela coragem dele em publicar esses livros póstumos, e também agradece ao Robert Foster, aquele que eu fiz uma resenha aqui, o TT-4 e o TT-09, que é aquele The Complete Guide to Middle-earth, além do Christopher Tolkien, também a Karen agradece muito o Robert Foster, porque graças àquela compilação, né, aquele grande catadão de, de termos do, da Terra-média do Legendário, ela conseguiu fazer esse Atlas. Então é interessante, Está vendo como as coisas boas estão sempre linkadas? Ainda na introdução, ela faz um relato de como ela conheceu a Terra-média. Foi através de uma aluna que, num, num dos projetos da faculdade, começou a desenhar o, o mapa do Senhor dos Anéis. Ela ficou curiosa com aquilo ali e depois ela começou a ler O Hobbit, O Senhor dos Anéis, e se apaixonou. É muito bonito porque é, o relato dela ela fala exatamente disso. Quando ela leu os livros, ela se apaixonou e ela teve o desejo de ver aquele mundo, de colocar no papel. Ainda na introdução, ela faz uns comentários muito interessantes porque é, Tolkien trabalha muito com medidas como léguas, jardas, braças, vocês lembram do braças que eu falei que era o tamanho do forondor, que a gente teve que procurar lá, que é o Fédon, né O fedon é uma braça. Então, além dessas léguas, jardas, braças, nós temos também varas, milhas, furlongs, muitas outras medidas. E essas medidas oscilavam muito. Claro que Tolkien usava isso para dar aquela sensação histórica. Quando você trabalha com medidas que oscilavam de país para país, e mesmo dentro de um país oscilavam de tamanho, é, Tolkien conseguia dar essa questão meio nebulosa, né, deixar o, o mistério se misturando com a realidade. Era um clássico Tolkien fazer isso. E uma das coisas que ela fala é que só com o lançamento dos Contos Inacabados é que foi realmente possível ela fazer os cálculos corretos, quando ela descobriu, por exemplo, exatamente qual o tamanho da milha que o Tolkien usava. Então é coisa de fã mesmo. É muito bonito. Todos os textos que, que tem lá, sejam eles técnicos ou, ou ligados a alguma, alguma curiosidade, todos eles são muito gostosos de ler, porque você vê que a pessoa fez com muito amor. Bom, galera, então, já que é um livro, Vamos entrar dentro dele. né? Vou fazer aquele esqueminha de sempre, já vou escolher uma página aqui. Ó, é a página do Hobbit aqui, então a gente já tem aqui alguns mapas do Hobbit. Vamos entrar lá dentro e a gente vai para TV. Então, pessoal, já estamos aqui dentro do livro. né? Estou aqui com a minha edição, muito bonita. Né? Gosto dessa edição aqui, ela tem um acabamento bacana. A capa ela é um, um papel mais firminho, né, mais forte, a lombada é bonita, bem acabada. Assim, é, é uma edição bem acabada e o tamanho dele é bem apropriado para a gente ver os mapas bem legais. Né? Coloquei aqui algumas na tela para a gente vir, visualizar melhor. Né? É, a capa é uma capa muito legal. Na verdade a edição, america, a edição brasileira tem duas capas. Essa é a última edição. A capa anterior não tem esse desenho, é mais algumas cores, é, com fontes, né, com letras e tudo mais. Essa é a segunda capa que a gente teve aqui no Brasil, né, que é a última, a, a mais atual. A gente tem o desenho do Alan Lee, e aqui é o Palácio Dourado né, de Meduseld, lá na capital de Rohan, na cidade de Edoras. Aqui no meio a gente tem uma heráldica, a heráldica de Earendil, ou Navegador. Para quem quer saber mais um pouquinho de heráldicas, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o, o vídeo bacana que o Sérgio fez só sobre heráldicas, que era uma arte que o professor Tolkien gostava muito né, de fazer. E além desse vídeo legal que o Sérgio fez, também tem um livro raro que a Mirrei fez aqui A Mihay fez aqui uma resenha para gente. Lá mostra as primeiras heráldicas e tudo mais. Vocês vão gostar bastante. Então logo aqui na, na capa a gente já tem duas coisas legais, que é a ilustração do Alan Lee e as heráldicas aqui, em especial a heráldica do Earendil A edição brasileira desse livro é de 2004, então ela já tem todas as correções. Indiferente da capa que você achar por aí para comprar, né, o que você tem, tanto essa capa como a anterior, o conteúdo é o mesmo. Tá? Realmente só muda um pouquinho da diagramação aqui. Então esse livro só demorou para gente aqui 23 anos para chegar. Olha só, como a gente é sempre muito atualizado, né? Ela foi lançada pela WMF Martins Fontes e como todo grande trabalho bacana feito aqui no Brasil sobre Tolkien, a tradução é do Ronald Quincy. Ele faz não só a tradução do livro, como também faz da sinopse na contracapa e também da sinopse nem algum textinho aqui na orelha. Ó. Eu acho muito bacana. Vou até ler para vocês aqui o que está na sinopse aqui dos fundos, ó. O Atlas da Terra-média, de Carrie Wynne Fonsted, é uma obra indispensável para todos que desejam conhecer melhor as paisagens, a topografia e as complexas movimentações de povos e personagens individuais nas obras do autor inglês. As jornadas de Bilbo e Frodo e da Sociedade do Anel são acompanhadas dia a dia, com riqueza de detalhes, Centenas de mapas e diagramas esquadrinham caminhadas, batalhas, castelos, florestas, clima, vegetação e população, sempre procurando esclarecer aquele complexo e fascinante mundo. É, exatamente, aqui até fala que dia a dia, realmente, ela acompanha cada uma das caminhadas, dia a dia. Ela fala de cada uma das batalhas e ainda mostra, por exemplo, o exército de Morgoth, como que foi a batalha XY. Ele fala como foi o exército, como que os orcs vieram, como que os elfos vieram, como que foram os anões. É uma coisa incrível, é um trabalho monumental. É realmente muito bonito. Vou passar alguns mapas aqui para vocês verem um catadão, ok? Logo na introdução que eu falei para vocês, né, que ela comenta um pouquinho de como ela conheceu, as obras do Tolkien, a gente já tem aqui, eu tentei abrir o máximo possível, mas ainda ficou um pouquinho curvo. Né? Ela mostra logo de cara o primeiro mapa é quando a gente tem os círculos do mundo antes da mudança, na Primeira Era, ou seja, quando o mundo era plano. Olha só que legal. E aí depois ela já mostra aqui na Terceira Era, quando os mares foram circundados né? e aqui o, o planeta já ficou é, esférico. Né? Então a gente tem aqui plano, esférico, e ela começa aqui a contar redonda versus plano, como que aconteceu né, depois da queda de Númenor. E assim, os textos são muito gostosos de ler. Não, não só os mapas são muito bem feitos, mas os textos são legais. Eles linkam é, a, as informações, linkam com o que você está visualizando. Ela faz muitas referências, ela contextualiza, coloca o que estava acontecendo na época. As referências são todinhas numeradas, ou seja, você lê uma referência numerada aqui você já consegue entender aonde que estava isso, qual livro que é. é no verso o índice ele tem por ordem alfabética, ele tem por tema, ele tem por livro. É assim, é um trabalho muito caprichoso, lindo mesmo. Aqui mais um dos mapas que ela fez também de página dupla. Olha que legal. Esse aqui é o mapa da primeira era. Então a gente tem aqui o continente de Amã, temos aqui o continente de Beléria e é legal que aqui a gente vê como que seria Beléria, as montanhas azuis, né? E a Terra Média. Então olha que legal. Então aqui a gente consegue ver, né? Porque quando você vê no Senhor dos Anéis, você só vê as montanhas azuis e não, não tem o outro lado. E quando a gente está no Silmarillion, a gente só vê Beléria, acaba nas Montanhas Azuis e a gente não vê o outro lado, né? A Lindom. Então aqui a gente já vê tudo na sequência. Também tem esse grande mar interior aqui, que depois, né? Onde os Elfos acordaram aqui. Depois ele vira aquele mar de Mordor, vira aquele mar aqui em cima de Rum. Então é bem interessante você visualizar o planeta inteiro, né? A Terra inteira. Arda. Aqui já é o mapa da Segunda Era, então lá a gente viu que tinha Beleriand e tudo mais. Né? Aqui não. Aqui Beleriand já submergiu né? e já temos a figura da ilha de Númenor aqui. Então você consegue visualizar melhor como foram as mudanças desse miolo e aqui a gente já não tem aquele grande mar, ó, que viraram dois mares. Né? Claro que isso não é... é preto no branco, isso não é exatamente correto. Mas as aproximações que ela fez, né, e ainda mais sendo uma grande profissional, realmente é o mais próximo que a gente pode chegar. Se a nossa imaginação pode chegar em, alguma, em algumas conclusões sobre mapas, são exatamente essas. Então aqui já dá para ver a diferença né, da primeira para a segunda era. E aqui a gente tem o mapa da terceira era. E aqui no mapa da terceira era, que a gente tem o um mundo curvo. Né, tanto que aqui ela faz uma quebra aqui. Né, Achei legal, legal ela fazer essa quebra para mostrar que aqui existiu um outro cataclismo E aqui onde seria a ilha de Númenor, ela faz só a silhueta da estrela e deixa só a pontinha aqui do grande monte, ó, da grande montanha de Meneltarma. Né? Então só ficou a pontinha para fora da água. Né? E aí aqui a gente já tem só a Terra-média. O interessante é que quando você presta atenção na Terra-média que ela fez, ó Aqui tem três ilhas perdidas na costa da Terra-média. Vamos dar uma olhada num close delas? Olha só que legal! Aqui nós temos Ring Ringling, né? é Ringling. era o que? Era uma, uma montanhazinha que não tinha árvores, né? era uma montanha careca que a gente tinha lá em Beleriand, estava né? inclusive nos domínios de um dos filhos do Fëanor. A gente tinha aqui o Tol Fuin e aqui ó, Tol Morwen. Exatamente, Mormon é a mãe do Turim. Essa Tol Mormen aqui, é dito no Silmarillion que o local onde ela e o Turim morreram não foi submergido, ficou lá. Então, olha que legal: às vezes você passa direto em Silmarillion, você não vê, né? Vai lá no Silmarillion, olha no glossário lá atrás e vê o que está escrito em Tol Mormon. E esses outros aqui, você compra o um livro para descobrir, para estudar mais, né? Senão fica muito legal ficar dando todas as dicas. Mas é muito bonito, ó. a gente não tem essas duas informações aqui no Senhor dos Anéis, a gente só tem aqui o um Ringling. Olha que bacana. E aqui fica a última imagem que eu vou colocar para vocês, na verdade é a penúltima porque eu vou dar um closezinho aqui, mas para também não ficar excessivo. Né? É, na descrição que eu, que eu li, na contracapa né, do Ronald Kinsey, ele fala. Então você tem o detalhamento de, dos castelos, tem o detalhamento das batalhas, as caminhadas dia a dia, né? Falei do índice que é muito grande, mas eu acho muito legal isso daqui. Por exemplo, aqui ele fala da fazenda do velho magote né? E de, da casa de Criconcavo, que o Frodo comprou. Né? Se você não leu os livros, só viu os filmes, você não sabe. Mas o Frodo ele vendeu o bolsão e foi lá para Criconcavo, né? Depois ele conseguiu o bolsão de volta, tudo mais mas aqui ela explica certinho com as referências numeradas, inclusive abre aspas e cita os pedaços do livro que deram origem a algumas das informações aqui, e, e ela explica aqui como que era a casa do Velho Magot. É, a, a casa do Velho Magot era muito bacana porque ele era um personagem importante no, no meio dos hobbits ali. Por exemplo, não só ele tinha uma uma propriedade bonita, grande, influente e bacana. Ele era influente na, nos hobbits ali, né? em, em especial na terra dos books Ele ajuda os hobbits na fuga dos Cavaleiros Negros. E o Magote é, inclusive, amigo do Tom Bombadil. Ele bate uns papos com o Tom Bombadil de vez em quando. Olha só que bacana. Então aqui ela faz a planta na casa dele, explica algumas coisas. E aí também ela faz a, aqui um destrutivo da casa que o frodo comprou aquele côncavo, E ela faz aqui uma planta, uma planta baixa, né, dessa casa. Eu vou mostrar para vocês essa planta baixa. Para quem não sabe, planta baixa nada mais é que é uma vista aérea, como se você enxergasse a casa de cima, igual aqueles panfletos que a gente vê de apartamento para vender, né? Olha só que legal. Ele mostra como que era aqui, ó. Até coloca uma escala em pés. Olha que legal. Aí você tem o um portão um jardinzinho é, circular, entrava aqui, tinha um outro jardim, sala de visitas, quarto de dormir, o banheiro, o corredor. E aqui eu gosto muito que tem a indicação da porta traseira. Nessa porta traseira aqui foi justamente a porta dos fundos que o quinto hobbit, o Fredegar Bolger, o famoso fett usou para dar um verdadeiro olé, olé nos Nazgûl. É, os Cavaleiros negros, for, negros foram até a casa do Cricon, de Cricôncavo tenta capturar o Frodo, quando chegaram lá só estava o fet lá dentro. O fet no momento exato, pegou, saiu correndo pela porta traseira e deixou os Cavaleiros Negros lá a verem navios. Então eu achei legal dar um, dar um close nessa daqui. Existem esse, esse tipo de desenho de diversos locais, tá? tem de Bolsão, tem do palácio de Medsseldyn, tem de Gondor, tem um monte de coisa, mas eu achei legal colocar esse só pela zoeirinha do Fat Bolger. Então galera, vamos fazer aqui uma conclusão dessa resenha. Né? Ele é um livro fantástico, é um livro referência, muito respeitado, né? E existem alguns erros que, mesmo com as edições, né, com as correções, eles ainda persistem. Alguns erros mais simples, como simplesmente erraram, por exemplo, um H, um E, ou seja, uma letrinha no nome, e outros um pouquinho mais complexos, que realmente ela errou ali uma, um local ou outro. Mas também em contrapartida, por exemplo, o próprio Christopher Tolkien agradeceu ela porque ela viu uma diferença entre o mapa do Hobbit e o mapa do Senhor dos Anéis. Então, assim, é um trabalho assim que, se tiver algumas outras correções, ele fica perfeito, mas ainda não é perfeito. Né? Mas, como eu, como eu sempre afirmo, para quem quer estudar Tolkien, ele é obrigatório, recomendo, e é muito gostoso de ler, né? para você se divertir, entender melhor como que foi a história, né? ler em paralelo, às vezes, com uma terceira ou quarta vez que você está lendo um livro, ler ele junto ali, os dois, né? É, eu também acho muito interessante nesse livro aqui que, por exemplo, quando eu fui fazer o vídeo dos Mearas, sobre o Scadofax, é, a informação sobre a velocidade do Scadofax só foi possível nesse livro. Ela fez um cálculo de quantas milhas anda um pônei, quantas milhas anda um cavalo de Rohan. Né? Então eu peguei essa informação do Atlas da Terra-média. Eu recomendo, é um livro muito bom, não acho caro, ele tem um custo apropriado. Né? Ele é indicado por todas as pessoas que gostam de estudar, que vão atrás da, das informações. E, é, querendo ou não, é não só um livro referência para mapas, como um passeio dentro de toda a sequência do Legendário, desde o começo, desde Aman até a, os, finais, os dias finais da Terceira Era. Então não tem como escapar de, de deixar alguma informação fora do do atlas, ela realmente pegou tudo. Pessoal, quero agradecer a vocês que estiveram aqui viajando por esses mapas comigo. Espero que vocês gostem, que tenham gostado, gostem do livro e comente aqui, fala aqui se você já tem, se você comprou, se você pretende comprar e se gostou, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está curtindo, comentando e compartilhando. Se você não é inscrito, se inscreve aqui, não deixa de se inscrever. Ou você clica aqui ou você clica lá no, na figurinha do Tolkien usando o chapéuzinho ali, né? Para quem já é inscrito, clica no sininho, que a gente tem aqui, tem um sininho, como se fosse sininho de igreja mesmo, e aí você vai receber as notificações direto no seu e-mail. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço. Na Maria!